Muito bem, olha, hoje, hoje você vai viver aqui é, de frente, né? que geralmente você escuta só a minha voz, mas hoje é o boi aqui, tá bom? Forte abraço para você que está assistindo aí esse filme, hoje o Arsênio Gaúcho tá do outro lado da câmera, né? E geralmente eu só trabalho sozinho, hoje meu amigo tá aqui comigo, aqui na é, nessa linda fazenda, aqui em Cássia dos Coqueiros, que é um verdadeiro paraíso, né? Você é, faz ideia de um paraíso, multiplica por três, é um negócio bonito demais, hein? Bonito demais da conta, viemos aqui fazer aí uma, uma pequena manutenção aqui numa rádio e aproveitar é, o local aqui, né? Aproveitar o um local aqui que é muito bonito para a gente poder descansar um pouco as cacholas também. Mas vamos aproveitar, vamos vamos mostrar um pouquinho aqui, né, Você consegue acompanhar aqui, vamos, vamos mostrar um pouquinho aqui do do lugar é se eu conseguir andar aqui né? <risos> ó vai vamos lá vamos vamos andar um pouquinho olha aqui ó olha essa árvore aqui ó olha que coisa linda isso aqui pelo jeito é centenário né uma árvore centenária linda demais e principalmente para você que é da capital de são paulo você que está acompanhando esse vídeo é, é uma satisfação né o pessoal saber que Ainda há muito verde aqui no interior de São Paulo, né? O pessoal da capital aí não tem esse prazer, não. É, nós não temos aí todo o tempo do mundo, mas quando tem um tempo dá pra gente é, dar um pulinho aqui também. E distrair um pouquinho, né? Principalmente o Arceiro Gaúcho, né? Você gosta muito de, de natureza, né Arsino? Fala alguma coisa aí. Ah, sim, é muito bom. Bom mesmo, de é verdade. É, você gosta de andar a cavalo, né? sei, você, você, é, você, você ficou desesperado que não tinha cavalo aqui. né? Vai, vai Vamos andar um pouquinho aqui, Arthana. Assim, é, tá pegando. Tá pegando o pretume aqui? Ah. Só, não pode pegar, só não pode pegar a cara, né? É, vamos. Olha só. Vou mostrar um pouquinho aqui o um lugar, né? Olha a perna daquela cerca ali, ó. Olha só. Olha o clima. Não, olhar até dar uma olhada, mas sentir o clima não deu. É, tá, é, mingau de tá cor. tá ficando pior. É, é, é, é pior a coisa dele. Eu não tô entendendo sobre... O o boda veio pra cá ficar Não é, Não é, ué? Rapaz, deixa eu te explicar, ó. Até agora, pra tá virar mineiro, é o seguinte. Todo animal gosta de fubá, a vaca gosta de fubá. Cavalo gosta de fubá, eu tô mentindo só, velho. É, é, não tô mentindo não, olha lá, que aí, se eu tiver mentindo ele tá burro <risos> gosta de fubá. Meto gosta <risos> de fubá. Eu continuo é, entendendo, <risos> mas na hora que você falou que burro gosta de fubá, você me... Você me olhou com uma bolinha estranha, a pista brilhou, eu não sei o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, se tivesse falado jumento. era outro mais. Vamos ficar quieto, essa brilha. Já vai em algum pampuzinho, vai aí. Cuidado que essa bezerra estranha é paulista, tá? Cuidado para não pisar nela, tem conhecidos aqui. Na... Olha aí. Olha, Nivel, é deixa o bando passar a mão nela, hein? Não, mas e a mãe dela? <risos> foi... pa, o pai dela de não está por aqui não, né? Ah, graças a Deus! <risos> que lindo. Oi, Diego! Tá Estava trabalhando, você começou a refeição aí. E Não, é Nigga? <risos> ah, ah, mas eu é estou então um muito ouvindo. ouvido, então, eu entendi que ele é, é Diego. Não Parece um pouco boi, né? parece um pouco não, mas um por... Deixa eu ver. Vai dar a coisa. Aí, ó. Parece que o de pouquinho, hum. lá, ó. Não? não vai ser atrapalha a refeição da tá coitada, né? A gente não tomou de bom nome está dando chifre, está muito feita. É chifre? É, ah, é, é Não vem da na... casa. É, é! É, é! É, é! É, é! É, é! É, é! É, é! é! Ah, mas aquela ali vai nascer aí. <risos> mas no caso, e você? Ah, não, não. forjado. Não, mas. Eu sou de forjado, né? Não sei, não entendo muito o mistério. Me explica. O senhor é um homem um homem experiente? Mansinha, né? gente, olha pra você ver, ó. Forjado. É, ferro forjado. Coisa mais linda, olha. Né? É, cortada. É cor é Tem uso que foi remédio, né, senhor Corta por si. É. Colocar remédio é o chifre do pé. Colocou? Coloquei okay. o meu, meu meu chifre aqui foi colocar Deus do <risos> Deus. Cuidado Deus com Deus Meu pai que agora. Aí. aí Olha vai dar vai dar um abraço nela não. Olha bem, cuidado né, essa aí é essa aí é lembrada hein. Vamos que passa aqui aqui. É, essa... Vaca tiburi, são nossa. Aquelas vacas menores, são é. Aquelas vacas aquilo lá que, é, que lá bota o cara pra correr. Porque é mais nada, tranquilo. não tem Nenore, ne como é que é? Menore? É, é aquela, aquela vaca que tu compra a carne dentro da nossa, Não, mas é uma bezerra, ele pra correr. Sou, <risos> sem menore, não. <risos> não. Não, oh. menore é o tipo de vaca. Oi, é aquela branquinha. Eu, eu no sei carro. então, eu cheguei perto de uma cerca, assim, sem conhecimento nenhum, que eu nunca tinha conhecimento de nada. É. Aí ó, tinha duas, três bezerrinhos pastando lá, o bobão fez assim, ó, bateu o pé. <risos> uma delas virou a traseira para lá e a cara para mim e fez Boteu, você, uma duas botar, vezes. Você, botou botou assim. Botou para correr. Aí veio que vem fincado nascer. Oh. Tudo. Agora é sério. Uma, uma vaca Nelório quase me pegou e eu de moto. Ah, não brinco que É mãe de moto? É, corre, não, muito. não ela, ela bateu aí, por isso que quebrou? Não, se eu tivesse pegado de bote, não ia Ainda gente não, ó. Gente, momento histórico. Olha lá, ele vem tá tentando abrir. Eu a tronqueira no lado errado. Ele ia ficar ali o dia inteiro. Aí, tô no Mãe, vamos lá? Não, pode ir lá. É só ter, aí abre não, essa porteira. Ai, Aí, estou aqui do lado, ó. Mas vir cá. Cá. cá. Não, eu fico do lado de cá. Oi? Vamos é. ver, gente, que lindo, ó. Mas ela falou não, ó. Ó. Oh. <risos> Por que que ela fica assim? Por que que ela fica assim? Eu É? Ah, aí ela não, não pega. Ah, só mansou ela? Tá bom, agora Ah, só mansou ela. Ah, eu não, é a deus ter cabeçado no pau lá. <risos> ah, não, a deus cabeçado no pau vendo sonho, ó. A vaca tá falando ali, ó, eu tô em casa semana inteira. Quando o velho pra cá. Vamos lá. O Enivel tá. O tá é, experimentando cubo agora, aí. O Boni experimentou. Olha aí, gente, olha ele um jeitinho e põe na é, o pinto de galão, <risos> óleo olho colorido, aí, ó. Ele, ó. Isso aqui é. Agora é... é bolo de fubá, mas antigamente era pro mesmo, fazia uma panela. Põe <risos> a panela lá, ó. Gente, tá, falando tá, em panela, panela porque... o, moço, o almoço já tá, tá pronto, pronto, Olha pra aqui você ver aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Uma abobrinha aqui. aqui olha aí, ó, que maravilha, ó. Com um arroz. Aqui tá o frango confiado. Pessoal, tá tudo. Olha, gente, ó.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 É isso aí, pessoal. Gente, agora nós vamos desligar. Daqui a pouco nós volta com mais vídeos para vocês aí. Um forte abraço. Ô, Felisberto vamos ver, vamos ver. O que, que você vai arrumar aí? Ó. ó, ó, ó, ó, ó lá, ó. Ó. Ó lá, ó. Ele tá dando uma de tarzão, gente. Olha aí, ó. Ó a situação disso. Hum, hum, hum, hum. Olha aí, tudo por causa de uma banana. olha lá. Olha lá. Ó, olha só, isso aí vai cair de ponta. Ó. Ó, a bananeira ali, ó. Foi atrás de banana. Ó. É um, é dois, é... Opa! Ó o banho! Vai economizar água em casa! Olha só! Hum, Ainda bem que ele é novo, né? <risos>